Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, é isso aí, hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. A partir de agora o Nilson Araújo interagindo aqui junto com você através do nosso WhatsApp que é o 997824426, compartilhem aqui o nosso programa de hoje, clique no gostei e ative o sininho, tá certo? Isso aí, ó. Então, vamos pra frente, que atrás está cheio de gente. E eu já começo aqui falando da paralisação que teve ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste do transporte público municipal. Pois é, desde as 4 horas da manhã, os ônibus não saíram da garagem da Nova Via, que fica ali no Distrito Industrial de Santa Bárbara do Oeste. E o motivo? Reivindicações trabalhistas manutenção aí no, no, no transporte público, denúncias de pneu careca, né? é, é, a cesta básica de péssima qualidade, reajuste salarial, nesse né? mês de, de maio que já era para ter dado, e outras coisitas mais. Né? Então, ontem, é, os barbarenses ficaram sem o transporte público até uma hora da tarde. Após a uma da tarde... Houve aí uma negociação entre sindicato e também a Nova Via. E o presidente do sindicato falou aqui com a nossa reportagem. O presidente é, é o Claudemir Cruz, põe no ar. Isso e segurança para os trabalhadores, é por aí? Sim, reivindicação é o acordo coletivo da categoria, entendeu? a cesta básica... Ser, voltar a ser fornecida, mas uma cesta básica de qualidade, não essa cesta básica com produto estragado, que até rato foi encontrado dentro da cesta básica, condições de trabalho com pneus novos, todas as condições de trabalho do veículo, condições, diga, para o motorista e para a população, e demais benefícios aí garantidos a toda a categoria, a todos os trabalhadores. Sendo acordado tudo isso daí, vai ser colocado em votação e eu tenho certeza, a empresa atendendo o transporte voltará a rodar 100%. Então tá aí, né? Então ontem é, à tarde a uma hora e dez minutos, aproximadamente os ônibus, né? O transporte público já voltou a operar em Santa Bárbara do Oeste. Olha, e falando de transporte público, né? Nós sabemos aí que a, a prefeitura lá de, de Americana, inclusive falando da San é onde o, o, o americanense hoje paga R$ 4,70 pela passagem, mas só que eles pediram um aumento né, para R$ 10,24. Então, olha aí, um cenário de altas sucessivas no combustível, que está aí para todo mundo ver. E o último foi o diesel, né, que desde a semana passada teve um aumento aí de 8,87%. Aí a empresa Sansetur, que opera o transporte coletivo de Americana, solicitou... Que a, o aumento né, da, da tarifa de R$ 4,70 para R$ 10,24 em caramba, hein? É, é muita coisa. Eu sei que o preço do combustível do diesel está alto, mas ó, mais de 100% hein E, é, inclusive, a empresa diz que é, esse reajuste estava previsto aí para o contrato. Olha aí, então, já como se não bastasse o subsídio que a prefeitura paga né, de americana. De 150 mil reais por mês. 150 mil por mês. É, olha aí. E, e infelizmente a corda acaba arrebentando para o lado mais fraco, né? Quem que é o lado mais fraco da história? A população, né? A população, porque olha aí, é 10 reais de 4,70 para 10 reais e 24 centavos. É só Deus nos acuda, né, meu filho, hein? Só no nosso, como diz aí o meu amigo Luiz da Atena, né? É, a empresa disse que vai à justiça, viu? É, a empresa disse que vai à justiça para é, rever essa situação. Olha, lamentavelmente, ontem aconteceu um acidente. Foi por volta das 18 horas, né? Foi um acidente, é, um veículo que acabou sendo atingido por um caminhão. Esse veículo vinha de Nova Odessa, era é, um grupo de amigos, né, de, de, de jovens, e adolescentes, eles estavam em Nova Odessa e me parece que a vítima, a vítima fatal, é, ele teria ido lá em Nova Odessa fazer um teste né, de, de futebol. Morador aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Conjunto dos Trabalhadores. Olha esse rapaz aí, ó. Estudava ali no, no Emílio Rome, não é isso? Emílio Rome, olha só o estado que ficou o, o carro, né? Isso mesmo, olha. Inclusive a Escola Estadual Comendador Emílio Rome, aqui de Santa Bárbara do Oeste, prestou uma homenagem a Alexandre Penteado, 16 anos, hein? 16 anos, morreu, ficou preso nas ferragens. É, é triste, né? Lamentável, a gente fica, olha a, o risco né? das. Das estradas, onde choveu muito, né? Choveu muito ontem. Olha o estado que tava, né? É, causou o congestionamento, né? E, e ta, estava ele e mais alguns, os que tinham mais quatro jovens, né? Tinha o. Ele era menor de idade, tinha mais três menores e, o, e um de 28 anos que era o motorista, né? O motorista é, do, do carro de passeio. O caminhão. É, perdeu o controle, não tem defensa metálica e nem barra, né? De. Aquela barra de contenção, de divisão entre as pistas, né? Não tem, né, ali, né? É o trecho perto da. da. da acesso ali à Avenida Iacanga é isso? É bem ali que aconteceu o acidente, né? O KM127. É isso? É 131? Olha, do KM-131. E o caminhão bateu né, no, no, no, no, no veículo. Olha o rapaz, essa foto é tirada aqui no centro né, de Santa Bárbara, né? Foi tirada aí, reprodução das redes sociais. O corpo de bombeiros, o resgate esteve presente, polícia militar rodoviária. Caramba, hein, meu? Caramba, que, que tragédia. A mãe, os pais desse rapaz aí, não? É, mas olha, obrigado aí. A todos vocês que acompanham aqui o Jornal da TV, SB Notícias, o nosso programa vai, vai ficando por aqui e amanhã a gente volta com mais uma edição, tá bom? Conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo! Tchau, meu povo! Valeu!